It's me, Taya! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou vos mostrar como é que eu faço as minhas tranças. Para dizer a verdade, essa é a segunda vez que estou a me trançar. A primeira vez já não gravei. Quis muito gravar, mas ainda estava muito confusa sobre muitas coisas. E depois trancei mais duas pessoas. E cheguei à conclusão que vou continuar a me trançar. E... Yeah. Tirei as tranças ontem, lavei ontem e vou trançar hoje. Porque eu tenho que estudar. E... Eu não quero cuidar do cabelo, para ser sincera. Então... Eu vou fazer umas tranças curtas, uh, eu não quero fazer tranças compridas. Eu tenho três pacotes de postiço. Eu tenho aqui dois edge controls. Uh, tenho esse, que eu normalmente uso, e esse novo que eu comprei hoje, mas vou usar. Oi, é até do futuro. Esse edge control apenas dá brilho, não dá, tipo, aquele efeito de gel. Esse hoje. Porque esse azul... Ele ajuda, mas depois fica um coste branco. E eu comprei essas bijuterias aqui, essas coisas douradas. Eu vou começar a trançar e depois vou fazer um close-up para vocês verem como é que eu faço, porque vai levar muito tempo e eu fico um pouquinho distraída, paro um pouquinho. Então vou começar a fazer tudo e depois vou vos mostrar. Meu cabelo não está esticado, lavei ontem, está super encolhido, mas vou tentar usar minha escova aqui para desembaraçar. Né? O máximo possível. E vou usar ganchos para prender meu cabelo. Acho que é tudo. E agora vamos em... Então, aqui eu estou a separar o cabelo. Um, depois passei o edge control por cima do cabelo. E pentei o cabelo. É muito importante ter o cabelo desembaraçado e separado em mechas. Assim, quando estiveres a trançar, não tens que separar o cabelo. E tudo estará pronto uh, para trançares. Porque nesse método do knotless braids. Tu tens que tirar mecha por mecha, aos poucos, até a trança ficar do jeito que queres. Eu aqui estou a cortar o postiço porque o puxixo está muito comprido para mim. Eu sinto que é mais fácil vos mostrar a parte de frente ao invés da parte de trás, então vou fazer a parte de trás primeiro e depois vou vos mostrar a parte de frente e a decoração. Então, essa a parte de trás, né, todo bonitinho, não tá muito certinho, mas não faz mal. Aqui estou a separar o cabelo e depois vou separar de novo, depois de passar o Edge Control. Eu estou a passar o Edge Control, mas não estou a mostrar aqui muito na câmera, para não ter o vídeo muito comprido. Então, vou dividir o cabelo mais uma vez. Então eu separei o cabelo, adicionei Edge Control onde eu risquei, mas agora vou aplicar no cabelo e depois vou começar a trançar como se estivesse a fazer a trança normal com o cabelo. E depois vou aplicar o postiço. Como podem ver, eu não pus o postiço no cabelo do meio, só no, no postiço que estava assim de lado. Então aqui estou a mostrar de novo desde o início. Vou começar a trançar, vou aplicar o postiço no cabelo que está de lado. O cabelo de meio vou guardar né, com os dedos e depois vou trançar normalmente. É muito importante adicionar esse postiço por baixo, assim ele vai ficar mais bonitinho. Eu vou repetir esse passo muitas vezes para vocês perceberem. Então vamos dividir o cabelo em três, vamos começar por fazer a trança normal com o nosso cabelo e depois, quando estiveres a fazer a trança pela segunda vez, né, vais adicionar o postiço de uma forma diagonal. Uh, nós não vamos deixar que, com que o cabelo que está no meio né, toque o postiço. Vamos tratar como se não tivesse nada aí e estamos a fazer a trança normalmente. É importante separar mechas em pequeno, médio e grande. Mas o meu pequeno e o médio e grande são muito grandes porque estou a fazer tranças grossas. Como podem ver aqui, eu vou pegar no postiço, vou adicionar diagonalmente, depois vou fazer a trança, né? vou girar como se não tivesse postiço lá. É importante apertar em condições senão a trança vai sair muito, muito leve e nós não queremos isso. Então, aqui estou a adicionar o postiço de novo e vou usar o meu dedo para prender o postiço e vou trançar como se não tivesse postiço. Então vamos adicionar o postiço diagonalmente, vamos prender com os nossos dedos e vamos trançar como se não tivéssemos postiço. Isso chega a ser muito fácil quando nós já sabemos como adicionar o postiço. Eu depois vou adicionar uma borracha na trança onde eu quero que ele pare. Eu usei as tranças de trás para medir o cabelo inteiro, a né, cabeça inteira. E eu apenas pus a borracha, não cortei. Vou cortar somente no fim. Uma dica é riscar para trás. Né? Várias vezes à frente Para poder usar o cabelo em diferentes estilos Assim posso empurrar tudo para um lado ou outro Porque eu risquei dessa maneira Agora os quadradinhos não têm que estar perfeitos Eu também não fiz de uma forma perfeita Porque eu não consigo ver assim tão bem Então, já yeah. Na parte de trás eu transei de uma forma para as minhas tranças caírem para trás E nos lados também transei de uma forma para elas caírem de lado Assim é mais fácil como podem ver aqui eu vou adicionar o postiço diagonalmente e depois vou trançar como se não tivesse postiço aí. Eu estou a cortar as pontas do cabelo é muito importante adicionar a borracha depois de fazer cada trança e medir para que as tranças estejam do mesmo nível para ser sincera não estava tão convencida com as tranças desse jeito mas depois quando adicionei as bijuterias eu adorei eu aqui estou a cortar o pacote e estou a mostrar aqui a bijuteria e estou a pôr em diferentes lugares do cabelo. Aqui estou a pôr apenas na ponta. E vou usar essa corda. Vou fazer um X. Eu vou vos mostrar diferentes formas de usar isso para fazer coisas diferentes na cabeça, né? Decorar a cabeça. Estou a falar de decorar como se fosse uma árvore de Natal. Mas enfim, eu comprei essas brincadeiras aqui atrás do Colombo, né? Em Lisboa. É muito importante cortar as fitas depois de amarrar. É melhor amarrar duas vezes para ele não sair. E depois gosto de adicionar essa bijuteria para não parecer muito naked, estás a ver? Um, e também acho que fica muito giro. b do vídeo, não se esqueçam de deixar um like subscrever, comentar e partilhar com os amigos, eu vou deixar aqui o meu Instagram, bye!